Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e nesse vídeo eu vou responder a dúvida de vocês. A Giovana, ela mandou o seguinte, eu queria ganhar massa, mas tenho gordura na barriga. Qual dieta e exercícios devo fazer? Vamos lá, Giovana. muito obrigado por você mandar a sua dúvida, confiar aqui nesse canal e no professor para poder tentar solucionar o seu problema. Mas duas coisinhas importantes e distintas, diferentes. A primeira, qual dieta eu devo fazer? Não é simplesmente você chegar e falar, ah, qual dieta eu devo fazer? Não, precisa ser feito primeiro uma investigação através de uma nutricionista para que a mesma possa identificar quais são as suas necessidades. Entender como é a sua vida, a sua rotina. Com base no entendimento da sua rotina e da sua vida, a nutricionista ela vai poder montar o cardápio mais apropriado para as suas necessidades e de acordo com a sua região. Gente, o Brasil é imenso, o Brasil é enorme, tem uma diversidade monstruosa de alimentos. Então, a pessoa que mora lá no norte não pode, às vezes, querer fazer a mesma dieta da pessoa que mora no sul, que precisa de mais carboidrato devido ao frio. E aí, de acordo com a região que você está, é que o profissional da área vai montar o cardápio. Então, por isso que eu digo, fontes de proteína, seja animal, vegetal, você tem que identificar as fontes de proteína. Vamos lá, exemplos de fontes de proteínas básicas. Ovo, carne peixe, queijos e seus derivados, como leite, e são fontes de proteína. Aí você tem as fontes de proteínas, como aveia, e outros tipos de fontes de proteína. Mas não é somente da proteína, é o equilíbrio da proteína com o carboidrato. Professor, mas o que seriam os carboidratos? Você tem o arroz, a batata, a batata doce, a batata baroa, tem outras fontes do macarrão, tem outras fontes de carboidrato, mas aí é que vem, eu devo comer macarrão, eu devo comer batata, eu devo comer feijão, eu devo comer arroz? Não, somente o nutricionista, ele vai investigar o que você necessita para daí ele montar a sua dieta, essa é a primeira parte. A segunda parte, quais os exercícios que eu devo fazer para poder tirar a barriga, quer ganhar, mas quer tirar a barriga. Primeira coisa que vocês têm que entender é que é praticamente, praticamente impossível você ganhar e perder ao mesmo tempo, não tem, ou você foca em primeiro... Perder aquela gordura, seja a gordura localizada da barriga, seja a gordura localizada das costas, dos braços. Perdeu? Atingiu esses objetivos? Atingi. Aí agora, com base naquele cardápio nutricional, com base no treinamento, aí você pensa em ganhar a massa magra. Ganhar massa magra como? Alimentos saudáveis, alimentos proteicos, essa balança que deve ser feita entre carboidrato e proteína, aliado ao tipo de treinamento, aí o tipo de treinamento pode variar, pode ser treinamento de curtíssimo tempo e alta intensidade, eu vou dar um exemplo de treinamentos de curtíssimo tempo e alta intensidade, vou dar um exemplo aqui para você poder entender, deixa eu colocar o meu telefone ali, curtíssimo tempo e alta intensidade o máximo de tempo que você conseguir segurar esse exercício, você não vai conseguir ficar meia hora, uma hora fazendo esse treinamento direto, sem parar, é como se você estivesse dando uma corrida, você não vai conseguir ficar lá em alta velocidade por mais de tanto tempo. Então você vai fazer um tipo de treinamento que ele é alta intensidade, porque é muito rápido, por curto período de tempo. Ou a estratégia pode ser outra. Pode ser um treinamento de baixa intensidade, com uma caminhada, um trote, um cooper, depende da cidade que você está, da região que você esteja, o nome que vocês utilizam. É até bom, vai lá nos comentários e coloca para mim como é que se fala na tua cidade, essa corridinha aqui, um pouquinho mais calma. Aqui nós chamamos de cooper, trote, enfim, aí eu quero saber, você me fala. Mas aí você pode fazer assim, ó. Baixa intensidade, longa duração. Aí você pode ficar um bom tempo fazendo esse tipo de exercício, que ele também vai ajudar a queimar essas calorias. E automaticamente, queimando as calorias, você vai reduzir o volume. Mas aí vem uma outra questão que eu lhe pergunto. Você quer tirar a barriga, mas quer ganhar massa, correto? Correto. Você tem que observar se é gordura abdominal ou se é excesso de flacidez de pele. Então, você tem que identificar isso, se é excesso de pele ou se é gordura abdominal. Como é que eu vou identificar, professor? Simples. Gordura abdominal, sua barriga está projetada à frente e está dura, bem durinha. Porque você está com aquela gordura ali. Agora, excesso de pele. Você está com uma barriga pequena e muita pele. Você segura a pele. Se você segura, excesso de pele. Aí tem que identificar se é nível 1, 2 ou 3. Por quê? Nível 1 é aquela pele que você pega assim, pinçando com os dedos. Nível 2, você já consegue segurar com ambas as mãos. E o nível 3 é aquele excesso realmente de pele que você consegue levantar. Se tiver no nível 3, somente com intervenção cirúrgica. Então você vai ter que procurar um médico para que ele possa lhe ajudar a atingir esses seus Objetivos nível 2 que é aquela que você já consegue segurar dieta, treinamento, dedicação para você conseguir atingir esses objetivos. Esses objetivos nível 3 ou nível 1, um, né? tô fazendo de trás para frente. Nível 1 um é aquela pequenininha, médio a curto período você já consegue a redução dessa gordura então você conseguiu entender está projetado para frente está duro você não consegue segurar então você tem gordura é fazer o treinamento a barriga está projetada, o estômago está projetado ou mesmo você assim o abdômen está projetado à frente agora se você não está com aquela barriga mas tem aquele excesso de pele aí você tem que procurar sempre um médico para que ele possa avaliar eu sempre falo isso eu vou falar e bater nessa tecla antes de iniciar qualquer que seja atividade física tem que ter a liberação do seu médico e sempre a orientação e supervisão de um profissional em educação física. Giovana, espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado. Você que é novo aqui no canal, já se inscreva. Ah, muito obrigado. Até nosso próximo encontro.